e sou do blog Alfinetadas da Moda. Hoje esse vídeo é o vídeo 2, a parte 2. Se você tá caindo de paraquedas aqui, não sabe do que eu tô falando, esse blazer aqui que a gente está fazendo é uma réplica é, com algumas adaptações aí minha, tá? Porque eu sempre gosto de mudar os modelinhos. Lá daquela série Dark, tá super em alta, vou deixar a fotinha aqui pra vocês. É, no vídeo 1, um, a gente fez o corte dele. E nesse vídeo aqui, a gente vai fazer, então, a gente já vai começar a montar ele. Lembrando que tudo que eu usei, tecidos e aviamentos, vocês encontram no site do Saia de Saia. Se você quer saber como cortar é, tudo certinho, eu vou deixar o link do vídeo 1 aqui embaixo pra vocês. E como teve bastante curtido o primeiro vídeo, bastante comentário... Então, hoje, eu venho com a continuação do vídeo e o molde. O molde está lá no site, do 36 ao 56, para você baixar aí na sua casa em tamanho real. Então, chega de falar e vamos começar a montar, então, esse blazer. Lembrando que sempre quando eu faço uma peça embutida, quem já me acompanha aqui já tá acostumado, eu sempre corto duas peças, né? A parte de cima e a parte de baixo. E como eu sempre falo para vocês... Não me comprem tecido porcaria para forro. Vocês invistam num tecido bom ou usem o mesmo tecido de cima. No caso desse daqui, eu vou fazer praticamente inteiro com o mesmo tecido o forro também. A única parte que não deu foi a manga para cortar no forro que eu cortei num cetim gloss. Então, olha só, eu estou usando um cetim gloss, tá? Tá? Não tem nada de elanca, aquele cetim que você olha o negócio e desfia, nada disso, gente. Tecido bom, tá bom? Então, eu vou montar a parte de cima com vocês. E vocês fazem o mesmo processo no forro, que é igualzinho, gente. A única diferença é que não vai ter o bolsinho que a gente vai fazer aqui. Então, vamos lá. Vamos tirar aqui os moldes. Essa parte aqui, que é a parte da gola... Né? Gola não, porque ele não tem gola, é o detalhe do transpasse aí da frente. Você cortou quatro vezes, certo? Então, você vai vir aqui e vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vai fechar as duas, dos dois lados, por uma costura aqui na parte superior e uma costura aqui, deixando aberto... para que não tá focando. Deixando aberto aqui embaixo e esta parte aqui que é onde a gente vai virar, tá certo? Vamos pegar aqui a parte do meio das costas, que a gente cortou na dobra do tecido. E vamos colocar aberto e vamos pegar as laterais das costas pra gente unir isso daqui. Eu tô tirando os moldes, tá? Aí, você vai pegar aqui, lateral com lateral, lado direito do tecido com lado direito do tecido. Vai unir a lateral dos dois lados, tá? Tá? Ó, só passar uma costurinha aqui nas laterais, unindo as costas. Vamos pegar a parte da frente, tirar o molde. E vamos unir aqui, olha. Vamos pegar aqui, lado direito do tecido com o lado direito do tecido. Cadê a outra parte aqui? Ah, tá aqui. Ó. ó, lado direito do tecido, com lado direito do tecido, e vamos passar uma costura aqui, olha, pela lateral. E do outro lado a mesma coisa, olha, lado direito do tecido, com lado direito do tecido, e também vamos unir aqui pela lateral, tá? Vamos fazer isso com as partes da frente, então. As mangas, nós vamos pegar aqui, tá aberta a minha manga, eu vou colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e passar uma costura fechando a lateral. Vou fazer isso, então, com todas as partes aqui e bora pra máquina, vou costurar tudo na máquina reta e vocês vêm comigo. Agora, a gente vai colocar o bolso, esses bolsinhos, eu só vou colocar no meu lado esquerdo, tá? Se você... eu, eu não aconselho colocar dos dois lados, porque não fica bacana. O que que eu fiz? Eu risquei aqui onde eu vou querer que ele fique, tá? Eu risquei um bolsinho de 10 por 2, então, ele tem dois centímetros de altura e 10 centímetros de largura. Risquei aqui com essa canetinha, tá? Que sai do tecido. E aqui do outro lado também tá riscado. Vou cortar dois retângulos, não muito grande, tá, gente? Olha, cortei dois retângulos, na verdade, acho que tá dois quadrados. Você vai cortar dois quadrados de 12 por 12. Aí, você vai vir aqui, você vai abrir isso daqui certinho, por causa da costura... Vai vir aqui com um quadrado e vai posicionar aqui, olha. Olha as marcações para ver se isso daqui... Isso aqui é o acabamento. Você vai alfinetar isso daqui. Aí, você vai pegar o quadrado seu, vai colocar aqui, olha. Alfineta aqui, não precisa alfinetar certinho, não a ah, lado direito do tecido com lado direito do tecido, tá? Você vai virar e aí sim você alfineta bonitinho aqui, porque você vai costurar aqui por esse lado. Agora, a gente vai pra máquina e a gente vai passar uma costura neste retângulo aqui que a gente fez, tá? Então, costura aqui. Então, ficou dessa forma. Agora, você vai vir aqui com a tesoura e você vai cortar isso daqui assim, ó. E aí, você vai abrir o seu bolsinho. Quando chegar aqui, olha, você faz um Y nas costurinhas quadradinhas, nas pontinhas aqui, ó. Tá dando pra ver? Tá. Aí, você vira e faz a mesma coisa do outro lado. Essa câmera minha se mexe sozinha, que eu nunca vi coisa igual. Certo? Fizemos isso. Agora você vai pegar isso daqui e vai jogar pra dentro. Vai puxar isso daqui tudo pra dentro. Ó. E agora, o, o ideal é você pegar e passar isso daqui no ferro pra vincar bem as costurinhas dele, tá? Então, olha, eu passei no ferro, ó. Tem que passar melhor aqui, tá vendo? Mas eu passei no ferro. E coloquei um alfinete. Aí, você, eu dobrei aqui, olha, tudo pra dentro, ó. Deixa eu soltar pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Fica dessa forma. Aí, você ou você dobra esse pra cima, ou você dobra esse pra baixo, aí fica a seu critério. Você dobra e faz a dobradura. E no meu caso, ó, eu vou dobrar aqui. Aí, a gente vai... Não vou nem precisar daquele outro quadrado. Como eu cortei esse daqui grande, dá pra gente fazer tudo o acabamento nesse. A gente alfineta aqui. E essa pontinha aqui, a minha ficou curtinha, tá vendo? Por isso que é importante cortar um pouquinho maior, mas dá pra costurar. A gente vai costurar, então. E agora, você vai vir aqui do lado do direito, você pode passar uma costura em toda a voltinha aqui do seu bolso. Ou você pode fechar apenas as laterais aqui dele, tá? Ou você pode fechar apenas assim, olha, por dentro... Deixando embutidinho a costura sem aparecer do outro lado, assim, ó. Você fecha as duas laterais aqui, ó, passa uma costura aqui e corta o excesso de tecido, tá? E aí, você nem precisa passar a costura aqui, mas alfineta só pra ficar... Ó, daí ele fica fechado, que é, na verdade ele é um bolsinho falso, Tá? Então, agora é só ir pra máquina e passar uma costurinha aqui pra fechar, olha, o seu bolso, tá? Só vou passar uma costurinha nas duas laterais e o bolsinho já vai estar finalizado. Bolsinho finalizado, só tenho que passar isso aqui no ferro, depois eu passo. A gente já vai montar, então, aqui o nosso casaco. Vamos pegar aqui a parte das costas que a gente uniu aqui, olha, as laterais das costas, e vamos colocar aqui, olha... Lado direito do tecido com lado direito do tecido e vamos passar uma costura pela lateral e... Deixa eu ver se tá com zoom. Tá com um pouquinho, né? E pelo ombro. Vamos fazer isso com as duas laterais aqui, olha, tá? Pra fechar já o blazer. Vamos pegar as mangas, que também já estão fechadinhas, e vamos colocar elas na cava. Colocando o lado direito do tecido com o lado direito do tecido... E passando uma costura unindo a cava na manga, beleza? O mesmo processo que você fizer aqui, você vai repetir no seu forro. Então, a gente já montou... Gente, ignorem, tô de roupão, porque tá um frio de lascar aqui em Campinas. Então, a gente já montou a parte de cima, né? E também já montamos a parte de baixo, que é a parte do forro. Olha, lembra que eu falei pra vocês que a parte da manga do forro eu ia cortar em outro tecido? Porque não deu pra cortar no mesmo tecido e eu gosto que... Justo a parte da manga é a parte que eu viro, que eu gosto que apareça o forro, tá? Então, olha, eu coloquei uma etiquetinha minha aqui no forro. E agora, a gente vai fazer o detalhe aqui. Ah, outra coisa, gente. O forro, vocês deixam uma aberturinha na lateral, olha, sem fechar. Que depois a gente vai desvirar isso daqui. Então, agora, a gente vai colocar o um detalhe da nossa gola. Aí, vai vir a diquinha bacana aqui pra vocês. Deixa eu pegar o alfinete. Se vocês quiserem usar, que nem aí na foto que a pessoa tá usando, e que para pra gola ficar firme, vocês podem colocar entretela aqui, nessa parte da gola, e podem também colocar botão. Eu não vou pôr, porque eu não vou usar desse jeito, fechado, mas aí vocês podem colocar um botão aqui na parte de dentro, tá, gente? Pra ficar dessa maneira aí. Como eu disse, eu não vou pôr, mas vocês podem colocar. Então, a gente vai vir na parte do forro e a gente vai posicionar aqui, olha, lado direito do tecido, que é igual, na verdade, né? Com o lado direito do tecido e vai costurar essa parte aqui. Ó. Aí, aqui, você, a hora que você for colocar aqui, você vem morrendo em nada, tá? Deixa só um pedacinho aqui. E alfineta, e agora, só passar uma costurinha reta na máquina, aqui, prendendo esta parte da gola aqui, que daí vai ficar assim, tá? E depois a gente vem pra dar o acabamento. Então, só passar uma costurinha aqui na beiradinha, eu já vou passar e já volto. Então, olha, eu costurei aqui, tá vendo? Olha, fica desta forma. Aí, costurei aqui, eu vou vir aqui e vou jogar essa gola pra baixo e vou alfinetar isso daqui... Fazer isso dos dois lados. E aí, eu vou vir aqui com a parte de cima do meu casaco. E vou colocar aqui, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido, ó. E vou passar uma costura unindo aqui, ó. Aonde você passou, você passa um, uns dois milímetros, assim, pra dentro da onde você já passou a costura, tá? Tô alfinetando aqui, mas nem precisa, só pra vocês terem uma noção melhor, ó. Aí, a gente vai costurar todinho o casaco, fechando ele, ó. Vai deixar, a única coisa que vai ficar aberto por enquanto vai ser as mangas, que daqui a pouco a gente vem e costura. Então, você vem, olha, por que que eu joguei a gola pra dentro? Vocês viram que eu joguei pra dentro, pra quê? Pra mim poder costurar aqui, olha, tá? Que eu vou passar um pezinho de máquina aqui. Então, joga a golinha pra dentro, alfineta, pra não correr o risco de você costurar a sua gola. Então, gente, agora é só ir pra máquina e fechar o casaco de fora a fora, tá? Olha, só ir no vi... Vai lá... Ó, e vai passando uma costurinha em toda a volta, aqui essa gola, ó, joga pra dentro e dobra ela pra baixo, pra você não correr o risco de costurar ela, tá? Então, eu vou passar uma costura em toda a volta do meu casaco, e aí eu volto pra gente fechar as mangas. Então, meninas, o nosso casaco já está quase pronto, nosso blazer. Eu até virei ele todinho, olha, tá vendo? Pelo buraquinho que eu deixei aqui. Né? A gente já fechou toda a volta. Só que falta fazer o quê? Embutir as mangas, mas eu já virei, provei tudo certinho. Então, eu vou vir aqui, olha, com a minha manga, ó, o forro está aqui por dentro, ó, tá vendo? Que tá os dois tecidinhos por aqui. Aí, o que, que você faz? Você coloca aqui, olha, costura com costura, essa é a costura de baixo, tá? E aí, você vai vir aqui e vai alfinetar. Você vai dobrar esta parte aqui pra dentro, que vai ter que ficar costurado, embutido assim, né, ó. E esta aqui pra dentro. Quando você costurar, ele tem que ficar assim, certo? Então, alfineta isso daqui. Alfinetou. Agora, eu vou vir aqui pelo meu buraco aqui, que eu virei tudo, e vou puxar... Esta manga para fora para mim costurar e terminar de embutir aqui, ó, todo o nosso casaco, certo? Tá aqui, já saiu, olha. Ó, o alfinete tá aqui desta forma, ó. Aí, você segura aqui, olha, e tira o alfinete. Segura e tira. E aí, você vai passar uma costura agora na máquina, olha. Pregando a manga no forro aqui, ó, só passar uma costura reta aqui na máquina. E aí, sim, a gente vira, tá? Vai fazer isso com as duas mangas. Você vai virar as mangas e aí, você vai fechar aquele buraquinho na mão ou na máquina e o blazer já vai estar finalizado. Então, tá aqui, blazer finalizado, e agora eu vou dar uma diquinha bem bacana. O modelinho que eu coloquei aí, que a gente é, replicou ele, tem uma diferença do meu, olha, na verdade, duas dicas eu vou dar. Se você quiser que fique com aquele aparecendo, eu vou pôr a foto aí pra, você, pra vocês verem, aparecendo essa parte aqui, mais aqui no decote... Então, você vai fazer o seguinte, no molde, se você tiver prática, você vai entrar aqui no molde da frente e você corta essa parte aqui assim, olha, ó, desta forma aqui, não corta reto não, tá? Você dá uma inclinada no molde e aí, esse mesmo, essa mesma gola, você encaixa aqui, porque daí ela vai ficar com este aparecendo mais, sabe? Porque do jeito que eu fiz ela não aparece tanto. Por quê? Porque ela vem, nessa, ela vem bem no meio aqui do blazer, entra aqui por baixo, né? Se for, pra, a, se for pra usar abotoado. E aí, só fica assim, olha, só essa, como se fosse assimétrico, ou também você pode usar desta forma, com as duas golas assim, aí fica a seu critério. Outra dica. Ai, Josi, como é que eu prendo essa parte da gola aqui por dentro? Aqui, nesta parte aqui, você vai fazer uma casinha de botão e aqui por dentro, do lado interno, somente aqui do lado interno, sem pegar a parte de cima, você prega um botãozinho na mão. Então, quando você usar fechadinho, você abotoa, que daí fica presa a gola aqui, tá? E aí, fica desta forma, olha só. Como eu disse, olha como fica bacana você usar o forrinho de outra cor. Quando você dobra a manguinha, fica bem bacana. Super simples de fazer esse blazer, modelinho diferente aí do que eu já trouxe aqui pra vocês no canal. O molde disponível no site do 36 ao 56. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários. Ou pode me enviar por e-mail. Eu espero vocês em um próximo vídeo.